Como eu sei se é, foi o tempo ideal, adequado da amamentação? Geralmente eu brinco com as mães, o bebê tá mamando. Enquanto você segurar o bracinho do bebê e tiver resposta do tônus muscular, então você vai puxar o, brasinho, o bracinho do bebê e ele puxa. Você vai, ele puxa. Pode ter certeza que ainda cabe um pouquinho de leite aí. De algum jeito, você precisa estimular um pouquinho mais o bebê. Porque ele tá puxando. Então, ele não está totalmente relaxado. O que eu brinco com as mães é, eu falo, pega o bracinho do bebê. Se você pegar o bracinho, ó, caiu igual da chante, ela fala, Ih, perdemos um soldado. O soldado já está satisfeito. Então, essa é uma dica. A perninha dele, ele fica bem... Solto, bem relaxado. É quando o bebê está satisfeito. Em relação à mama. Quanto tempo eu preciso ficar nessa mama? Quanto tempo eu preciso ficar na outra mama?